Se às vezes você não consegue realizar um sonho, não precisa se sentir frustrado. Porque você esteja certo, que se você se dedicar com profundidade a este sonho, um dia esse sonho vai dar a volta, e vai te tocar e vai dizer: "Tá lembrado de mim? Eu sou teu sonho. É a tua segunda chance." Essa você não pode perder. E é tão bonito ver como esse sonho aconteceu. O tubo foi superb, o bus foi wonderful. Licheiro, licheiro. Licheiro é o herói do nosso meio ambiente. Você acredita em Deus em geral? A realidade não existe. Na realidade, a gente inventa, ou de outra maneira, o sonho persegue a gente. It's possible. You can do it. Please do it now. Os episódios. Mais interessante desse processo todo da contribuição dos brasileiros para o conhecimento universal no campo da arquitetura está em Curitiba pela mão do Jaime Lerner. Dr. Lerner, before I came here, was in contato with Curitiba. Now I've met him and I understand much better. Jaime Lerner é, antes de mais nada, a cara de Curitiba, porque quem fez. Curitiba foi Jamil Erne.